Olá, aqui é o Bill, e hoje vou fazer um unboxing, mais unbox nesse canal, <risos> eu lamento mais fazer, mas é uma coisa boa, é da Webcam que eu comprei, da Logitech, opa, aqui, e a luz tá um pouco ruim, ó, uh, porque eu tô gravando à noite, então, pelo celular, então a luz deve, não tá ajudando muito, mas vamos lá, vamos abrir isso aqui, pra ver que acabou, ó, comprei na acabou, já tá fazendo a propaganda do Black Friday lá, que vai rolar, então vamos abrir, E aqui está a belezura É a Logitech C920 A mais utilizada pelos youtubers né, para gravar E agora eu adquiri Então vamos ver como tem dentro foi abrir com o maior cuidado. Pra quem não conhece, eu tenho carinho por caixas, cara. Isso daqui é muito triste pra mim. Muito, muito triste. Está aqui. Opa. Está aqui ela. Pesadinha até, ó. Vem tudo vedadinha. Deixa eu tirar o resto aqui. Aqui está ela. É, qualidade HD. Não importa, né? Aqui é pra você. Caso você quer colocar no tripé, ó. Fica bonitinho. Mas não importa ela aqui, né? Vamos ver como funciona no computador, beleza? Então já volto. Então, galera, essa é a câmera. A qualidade é muito boa, dá pra perceber. Quando você instala, é... vem com o software aí, você pode tirar foto, gravar. Eu uso o próprio software pra gravar e já configurei com a minha câmera, já. Que tá aqui embaixo aqui. Mas eu falei que era HD, mas é Full HD que ela, ela grava. E vamos ver o que, que vai dar agora. A qualidade boa Mas é isso mesmo galera, não tem mais o que falar A câmera é muito boa Vocês vão ver a qualidade nos futuros vídeos mesmo E é isso, se você gostou Dá aquele like E não sei também Porque eu não... é a primeira vez que eu tenho contato com câmera eu Não sei como que vai ser na verdade Se vocês gostaram dos vídeos que eu publico E quer ver os futuros, é só se inscrever Beleza? Então aquele abraço Falou, valeu!